Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Se eu fosse presidente, quem que seria o seu ministro das comunicações? O Elon Musk. Que tipo, ah, mano. Ah, perfeito, perfeito, mas é a minha percepção aqui, só sendo real. Dando real pra você. Sim. Teu irmão parece estar tá metido em treta. Cara, filho é puta. Não, eu também. Tô... <risos> e o Bolsonaro teve que tomar uma decisão onde é: ou eu avanço com os meus objetivos patriotas ao máximo, ou eu cedo um pouco e protejo a minha família. Tá, Eu é senti negativo. que ele cedeu um pouco E protegeu a família dele É a minha percepção Eu posso estar enganado com certeza, Talvez esteja Pode... e... Toda a família Bolsonaro Tá na parada tá ligado. Isso aí pega um pouco mal Não e, e te achar de trouxa De certa forma é, não... Entendo Mas é que tipo Pra bater de frente com esses caras Mano Você tem que ter o teu culizinho Sim Seu é um reptiliano Você é um reptiliano Não Não vou dar uma de Alex Jones aqui Mas como que é o seu humano Tipo Esquece Esquece Esquece a parada política Esquece Como que é o um humano nesse, Nessa situação